Eu sou o Cup e talvez você já tenha escutado o termo transmed. E cá entre nós, você não escutou com uma conotação positiva, né? Ou você nunca escutou, mas você viu esse título e ficou curioso. Será que é uma pessoa trans que faz medicina? Vamos entender um pouco do que realmente se trata? Mas antes, você já sabe o que fazer, né? Dá um like no vídeo e se inscreve no canal. Olha, como sempre, eu gosto de explicar os termos para tudo ficar claro. Transmédia é um termo que vem como uma contração de transmedicalista. Trans você já sabe o que é. Já medicalista nesse contexto é do ato de tratar as coisas como se fosse uma questão médica, de diagnosticar, de patologizar, de estabelecer que os padrões para algo ser o que é devem vir de sintomas específicos. E qual é o contexto disso tudo junto? No fim, transmédia é um termo para se referir a pessoas que acreditam que para você ser trans, você deve ter um sintoma específico, que é a disforia de gênero. E talvez você já tenha escutado falar que sim, toda pessoa trans tem disforia de gênero e que é isso que define sua transgeneridade. Então, afinal, por que, que isso seria medicalizar? Isso é errado? A verdade é que, além dessa noção não realmente representar o que é uma pessoa trans, então sim, é errado, é uma noção extremamente agressiva. E para a gente entender como é que a gente chegou até aqui, a gente precisa o quê? Olhar para a nossa relação da comunidade com a medicina. Até pouco tempo atrás, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, reconhecia transexualismo dentro do CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Lá, ela era vista como uma doença mental. Mas recentemente, em 2018, isso foi alterado e ela não é mais reconhecida como um transtorno mental. Agora, ela se encontra no CID, mas dentro da lista de condições relativas à saúde sexual. E lá, ela é vista enquanto uma incongruência de gênero. E isso é importante, porque ela não é mais categorizada como uma doença, mas é reconhecida como uma condição humana que tem necessidades relacionadas à sua saúde, assim como diversas outras condições nossas. Estar nessa categoria facilita o estado de intervir de forma positiva em prol a essa população. Como por exemplo, hoje o SUS consegue realizar cirurgias de redesignação sexual de forma gratuita para pessoas trans. Tem uma fila enorme e outras problemáticas, mas existe isso. Além disso, isso exclui a possibilidade de médicos ou outras pessoas falarem em cura de pessoas trans, em tratamento de pessoas trans, já que não há necessidade de se curar a algo que não é uma doença para início de conversa. Essa nova edição do CID, apesar de ter sido aprovada em 2018, ela só realmente entra em vigor agora em janeiro de 2022. Mas isso agora, né? Historicamente, dentro da medicina, pessoas trans sempre haviam sido vistas como uma anormalidade patológica, pessoas doentes, anormais, esquisitas. Alguns momentos, por exemplo, que vale citar é quando em 1949, de David Caldwell, usou a definição psicopatia transexual e fez a distinção de sexo biológico e sexo psicológico. Mas ainda assim ele era incisivo em categorizar a questão como um distúrbio mental. Harry Benjamin, em 66, popularizou o termo transexual, transexual. E criou uma escala que diferenciava <risos> pseudotravesti, travesti travesti fetichista, transexual de alta intensidade <risos> O que é muito estranho de se observar hoje em dia, né? Tipo... Eu seria o quê? Uma non-binária de alta intensidade? Mas foi em 1980 que surgiu o termo transtorno de identidade de gênero, que foi se usado para se remeter a pessoas que sofrem de disforia de gênero. Foi em uma publicação no Manual de Distúrbios Mentais da Associação de Psicólogos dos Estados Unidos. Essa definição se desenvolveria no que foi incluído na décima edição do CID, em 1994, que é a que se estendeu até recentemente, agora em 2018. Então vocês conseguem perceber que é impressionantemente recente o debate médico deixar de tratar pessoas trans como pessoas doentes. Mas é claro também que muito dessa visão ainda se mantém viva nos dias de hoje. Inclusive em pessoas trans. Sim, existem pessoas trans, transmédias, Pessoas que acreditam que só são trans. Porque tem disforia de gênero e invalida outras pessoas trans que não têm disforia de gênero. O discurso transmedicalizante é uma fala que revive toda essa visão. Nele, as pessoas trans só são válidas se elas experienciam disforia de gênero, se elas sentem uma repulsa pelo seu corpo e querem buscar se submeter a procedimentos para o alterar. Porém, isso é uma visão completamente equivocada. Por mais que isso possa ser uma realidade para muitas dessas pessoas trans, e são realidades que precisam ter suas necessidades consideradas, não é isso que faz uma pessoa trans ser trans. Não é a sua disforia que valida a sua identidade. Hoje não vemos mais a transgeneridade de forma tão fria a ponto disso ser a definição. É extremamente cruel querer que as nossas identidades sejam confirmadas e definidas a partir de nosso sofrimento, a partir de algo que nos faz mal. Não é a nossa dor que nos faz quem somos, não são as nossas cicatrizes que nos definem. Identidade é algo tão intrínseco ao nosso ser que querer nos resumir a isso é, é cruel. Trans é aquela pessoa que se identifica com um gênero diferente aquele ao qual ele foi imposto quando nasceu. Ponto. A definição acaba aí. A forma com que ela experiencia a sua própria identidade é múltipla. E não cabe numa caixinha tão pequena como aquela que a medicina queria nos colocar no passado. Insistir num discurso medicalizante é alimentar essa ideia de que a gente precisa se odiar para ser aceito socialmente. E isso vai contra tudo que estivemos lutando. Porque isso influencia pessoas a correrem atrás de uma passabilidade e procedimentos apenas para se adaptar a um padrão. Para atender uma expectativa social que talvez ela nem realmente queira. Elas acham que querem. Porque é aquilo que esperam dela que A gente precisa entender que sua identidade é você quem constrói. Não é um corpo que faz um homem, não é uma genitália que faz uma mulher. Mesmo em pessoas cis, o feminismo tem lutado nos mostrando que não nos resumimos a estereótipos e papéis de gênero. Que a construção de o que é mulher foi criada e moldada a partir de certos papéis mas que devemos quebrar esses estereótipos. Ou você também acha que para ser mulher você deve se adequar a todas as imposições? A mulher é dona de casa, fora da ciência, fora da academia, submissa... Acho que entendemos todos que não é. Assim como uma mulher não deixa de ser mulher porque teve que retirar uma mama devido a câncer de mama. Ou quando ela retira um útero por quaisquer motivo que seja. Não são as coisas que te impõem, o seu corpo ou as suas dores que validam a sua identidade. Porque essa é você quem constrói. E isso vale para pessoas cis e para pessoas trans. A esforia de gênero, como eu disse, é uma realidade dentro da comunidade trans. E isso acontece porque as imposições sociais nos atravessam de uma forma agressiva. E assim como qualquer pessoa, podemos querer modificar o nosso corpo para nos tornarmos mais próximos daquilo que nós nos vemos. Mas isso deve ser uma escolha pessoal, porque a pessoa quer, e não porque a sociedade obriga a ela a se sentir assim, a acreditar que deve fazer isso. Por isso eu acho importante falar sobre esse tema. A gente precisa entender sobre como é que esses discursos nos atacam. Ataca pessoas trans, seja elas binárias ou não binárias, e ajuda a manter um sistema que nos agride diariamente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Deixo aqui algumas perguntas. Você já sabia desse termo? Você sabia bem do que se tratava? Deixe aqui nos comentários. E também compartilhe esse vídeo com amigos, pessoas que talvez se interessam em saber o que é transmédio. Eu sou a Penascan, em todas as redes sociais. Me segue lá no Instagram. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.